É daí, gente, que o meu New Club Pingo Travou. Fui comprar um piso, uma cerâmica pro meu iglu, travou. Um script neste filme está está fazendo que eu Ah, voltou? Voltou? Não voltou, não, gente. que... Oi! Oi! bom. sou muito lindo, né, gente? Olha, meu olha, meu sapato roxo, que lindo. Última moda de Paris mil novecentos e sessenta e oito. Vitinho enganou. Nossa, cadê a roda dele? Eu vou ficar amanhã uns ovos, eu vou escrever uns mano. Alô, tamo novo. Tá bom, beijando. Alô, Moni. Alô, Noni. Tá pulou, alô, tchau, tchau. Tchau, alô, mano. Alô. Tchau. Para com o quê, Vitinho? Eu não tô fazendo nada. Jogar Desafio Ninja Neve, tem nós três aqui, hein? Eu já fui pro centro, nem sei o que vocês falaram. Três, ué. Dá pra jogar de três o desafio ninja. Eu vou ser neve, gente. Vocês vão ser o quê? Tá o Vitinho vai ser fogo. A gente tem que entrar na mesma hora, né? Mas só tem nós três aqui mesmo. Tem um puff esse ano, né? No New Clube Pinguy. Eu tinha esquecido desse puff. Misericórdia, vou comprar. Não, e é um oceano bem escuro, né, gente. normal e tem uma menina aí ó vai vamos entrar na mesma hora hein e essa menina aí é... eu tenho tanque mais e ó, a menina ainda aí né, gente não eu não fui velho aí tem que escolher na mesma hora eu vou fazer a contagem Senão, aquela menina vai entrar, velho. Ó, oh, três... Vocês já carregaram? Calma, vou contar. Três, dois, um. Eu não fui com ninguém. Ah, velho. Estou falando, gente. Cadê o Vitinho, gente? Será que foi com outras pessoas de outro servidor? Ah, então assim não vai dar. E agora, Derek, meu Deus. Meu Deus, Derek. O que foi, Vitinho? Vitinho, toda hora ficando comigo. Vitinho, no Tusk. Agora não, deixa a gente. a gente gravar, entendeu? Entendeu? a gente gravar. Tá bom? Então, gravar pro meu channel, pro meu canal. Vai, ah, tá bom, vai, vamos. Tá, ah, vou contar. Fazer com contagem, deixa eu ver se todo mundo carregou. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Agora! Ai, foi! Meu Deus, eu, eu sou demais, cara! Mano! Ah, vou ficar aqui atrás, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá, vocês. Se lasquem! Eu vou dando cobertura, dando vida pra vocês, tá? Gente, ele é muito forte, né? Aí lá vem ele pra cima de mim, ó. Como inimigo é sujo, né, gente? Fala, meu pai. Ah, faltou um pouquinho, era pra ter matado logo ele, aqui ah, que ódio. Desculpa, gente, não sei jogar não. Baixei o jogo hoje. Não, tudo bem, tudo bem. Misericórdia. Desbloqueou uma carta Deixa ele chegar mais perto Pra gente fazer um combo O outro chega mais perto Lá vem Ai meu Deus, esqueci né? A gente não pode ficar em fileira não, gente Fala meu pai Tá. Vou ficar aqui pra fazer um combo A gente fica no meio da carta Pra ganhar vida Isso atordoou ele. A gente vai ganhar mais uma extra. Nossa, já, já conseguimos, cara. Caraca. Nossa, muito fácil. Acabou o jogo. Acabou. O jogo nem deu pra me bater nele. dada boa ainda. Dois minutos, gente. Acabou o jogo. Agora sim, acabou com nós. Agora acabou com nós, gente. Não, ele nem se moveu, ficou em choque. Olha lá, gente. Olha lá. Ele tá lá longe. Ele vem e me atira. Fala meu pai. Falando, ui, calma gente. Vou te dar a vida na próxima aí. Ainda tem a carta Revive, né, gente. É bom assim, né, pelo meu Deus. Ó, ganhei mais uma carta. Eu vou ter que usar porque eu tô com pouca vida. Vai, meu filho, se move. Vou colocar aqui no meio. O Nani não ganhou porque ele não se moveu muito e nem apanhou, né? Meu Deus, esse, esse cara é muito chato, gente. Olha lá. Isso. Ah, eu gosto mais desse. Ele morreu. O é, que eu vou fazer? Opa! A gente conseguiu. Ah, mas eu sou fraco, né? Olha lá, olha lá, olha lá Gente, o um inimigo, né? Vocês vão bater nele Eu vou aumentar a vida Ah, a gente já ganhou ah, Aumentar na vida do vídeo E no final Nenhum selo? Ah, eu já tenho 19 selos Agora, se vocês quiserem o Tusk... É, o vídeo tá querendo o Tusk, bora o Tusk. Vocês querem comprar alguma carta? Aí eu, é, eu vou de neve de novo. Pera aí, eu vou comprar a carta então. Como é que compra? Comprei. para mais uma. Mais uma que eu sou louco. Vai mais um pouquinho. Tá bom, chega, meu Deus do céu. Perdi um bilhão de dólares. Ué, não tá indo não, gente. Pra mim não tá indo não. Vem aqui em cima da caverna. Ah tá. Tem isso agora também, hein? É misericórdia. Entendi, gente. Mas vou contar de novo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. O Nóli tá carregando aqui na live ainda. 4, 3, 2, 1. Agora! Só eu fui, não, o eu não foi, oh meu deus Vitian, só eu e o Noni Vitian atrás ou não caiu, né? Não ficou, telazou agora Telazou tem que sair do jogo, né gente? É, eu vou ter que entrar de novo no jogo, falta lá azul pra mim. Eu saí, Luni. Entrei de novo. O Vitinho, o que aconteceu com o Vitinho? Ele não apertou na hora? Ah, aquele cara em cima da caverna. Não, não. Aí, foi. Eu tô com a neve. Tô de neve. Espero o 21 lá, ele não foi ainda não. Vou contar começando dos 5, hein? Eu tenho ansiedade. Eu não sei não sei se o Vitinho tá pronto. Começa a contar, hein? Ah tá, então deu. Ele disse que deu no chat. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora aí tá aquela estratégia de sempre, né? V2 nem se move, ficou em choque Meu Deus, se eu tiro 6 de dano do Tusk, gente Eu já vou morrer Meu Deus Vem cá, v Meu pai Deixa Vocês querem que eu use a carta agora Ou vocês me ressuscitam Não dá para saber, né Que eu usar a carta agora Ainda tem muita coisa de jogo Meu Deus, os dois eu Ainda tem muito tempo de, de jogo Se eu usar a carta agora O que vai acontecer Eu vou acabar usando, né Ele fingindo que é vesgo só para não acertar a gente. Ah, ganhou um encaixe. Vou fazer um combo, hein? Vai acertar eu e o nome, ó. Oh, nossa, decisões da Raven. Ele tirou muita vida, nós. Fica na, na área. Oi Júlia, sou eu. A Júlia ainda tá aí? O melhor é se desce pra mim, aumentar a minha própria vida. Você tá aí e não, né? Que Vesco! Hoje só tá no cantinho lá, vou ficar no cantinho também. Vamos ficar todos juntos Aff, eu o que ele fazer isso, gente tinha tá longe não tá dando para mim para me aumentar a vida dele já tô com a carta vou fazer um combo. não vamos perder tempo não Ninguém, ninguém colocou comigo. Beleza. Ó, oh, ele de novo, velho. Fica no meio do Vitinho, que eu sei Sensei vai dar... Acho que neve. Fica aqui. Não fiz nada. Ah, deu vida, deu vida. Ai, são muitas gente, meu Deus. Fala, meu pai. Vou mais uma carta De novo, acabei de fazer isso Eu vou morrer, gente No no meia-vesgo também carta ou vocês me.. Eu acho que eu vou usar a carta, hein? Senão vocês vão morrer. Ai, não deu tempo de usar. O bicho vai morrer, gente. Eu sei. Eu usei a carta. Agora vocês tem que me reviver se eu morrer de novo. Eu pensei que não tinha dado tempo. Não era pra eu ter usado, mas eu tinha que usar, né? Vala, vou sair daqui. Ó, eu tenho duas cartas, gente. Se eu chegar lá, pelo menos, se ele me deixar... Ele não tá deixando a gente chegar perto dele mais. Certa é eu não, certa é eu não. Eu morreu. Calma, vou ressuscitar ele ressuscitando! Uh, uh, uh, uh, uh. Morri! Meu Deus! é com a minha, culpa minha! Eu usei o ressurge, o Renascer na hora errada, era pra mim ter usado agora. o minha, gente! Eu acontei o time! Não soube usar a carta na hora certa, tá vendo aí, tá? Ah, o Sensei vai me reviver, re né? Ai Sensei, você me salvou, cara. Não, tá tudo sob controle agora, tá tudo sob controle. Tá todo mundo bem, não aconteceu nada. Agora dá 6 de dano, o Pelo amor de Deus, Tux. Até errei. Toma aqui uma carta, aqui, ó. Tá vou usar uma carta nele, porque senão não. Eu vou usar outra carta, aqui porque eu tô com pouca vida sou fácil de morrer, a já tirou minha bolha. Ach. eu tinha... A gente ia conseguir matar ele, só porque ele fez isso. Ganhei mais uma carta. Vou usar, porém vou usar tudo. Isso sem ser, nossa, vida completa. Ah, não. Se eu fosse o do fogo, eu teria ter matado ele agora. no fundo morreu, jesus o que é? a vida do nome? <risos> aumentando na vida do Noin de novo no final. Gente, a gente foi muito bom nessa. Eu só falto dois selos que estão sendo mais difíceis para me ganhar. É o Jogue uma Carta Especial, junto com todos o Ninja e com o Sensei. Ou seja, a gente tem que jogar a carta na mesma hora do, do Sensei. A gente não jogou, né? Eu acho, não lembro. Conquiste uma rodada bônus com força completa. Muito difícil. O Nani vai encerrar a live ou vai... Do Tosca tá ah, sem sei, é porque eu não tinha lido o selo antes de entrar. Então dava, dava para fazer esse selo, né? Meu Deus, eu não, tinha, eu não tinha visto esse selo, eu só vi agora. Vocês querem qual de novo? o selo fosse completo, eu nunca vou conseguir. O do Tusk, a gente pode tentar fazer esse selo. Se vocês não tiverem, eu não tenho. Ué, o cara tá usando... O vídeo não tem... O selo... O selo de atacar como sensei. Tem que atacar nós três como sensei. Ah, então só eu que não tenho, meu Deus. vergonha, meu pai. Que isso? Que isso? É o cara atacando bola de neve e você? Que isso? Ah! Eu não tenho força completa, mas força completa vocês têm? Também não tem. Porque é difícil. Bruno. Esse de coragem é difícil também. não não é difícil não o fim não é difícil não que eu passei o dia todo né ah eu só fosse o selo fosse completa esse que eu tô falando então, não também. Ele é, ele é o mais difícil de todas. Não sei se, se vocês vão em pau Bora fazer do Tusk de novo, né? Porque é mais fácil. Entendi. Tá, se eu errar uma vez, tem outra oportunidade. Vantagem regressiva: dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Eu vou com de neve de novo, hein? Quatro, três. Dois Um, agora Não, Vitinho o Vitinho falou alguma coisa no Discord O Vitinho não falou que deu Ai, meu Deus Sai logo, né, Nunca, no... ah, tá. Ah, tá. Então vou falar assim: eu vou falar três, dois, um, e quando eu falar, in, você, você já aperta. Aí eu vou falar agora. Quando eu já falar I, você já aperta. Quando eu falar 3, 2, 1, I no I, você aperta. Aí eu vou falar agora. Já que você tem um delay, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 2 1 0 e... Clica 21, agora Eu não fui, né, gente? Eu não fui, eu acho que eu não fui, não Não, não foi, eu não fui, não Nossa, gente, maior trampo, hein? Eu tô no carregar aqui, infinito. Hum. Pera aí, gente, que eu ainda nem entrei aqui. Eu não consegui. Aí, entrei. O Mane se enroscando também. Gente, pra lembrar, eu sou da neve, tá? O noninho da água e o do fogo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E agora! Eu fiquei, ok? Não foi, não foi de novo, né? Não foi. Não foi de novo, né? Não. Eu não fiz o novo velho. O Vitinho foi. Tá vendo esse assim, Não Tá dando certo, gente. Eu tô clicando na mesma hora. Eu que tô fazendo a pontagem. Eu tô clicando na mesma hora. Ah, tá bom. no de fogo logo. Um fogo de três, né? No fogo não tem aquele bug lá. Depois embora não dá água também, já que vai. Bora sim, três partidas em cada uma. O vídeo tá invisível. Olha o leque desse Ninja do Fogo, gente. O noni tá deslizando. Não como pinguim, como leque. É a minha vez. Eu não gosto de desafio Ninja. Então vamos no da água. água, tira, dá água não! Dá água, dá água! Ai, perdi, que ódio! Foi ruim! Vai, vai, do fogo não, do fogo não! Do fogo não! Não dá água não, dá água não! Me corrompi. Eu tenho engasguei aqui. Eu me confundi água com neve, gente. Ah, eu tô bem Eu já vou perder. Vocês estão no cheio da carta, hein? Hum. Gente. Chocado. Fogo não. Eu tô perdendo muito. Vocês vão ver, viu? acabar com a raça de vocês. Vou comprar um bocado de carta. ó oh, vou perder mais um ai graças a Deus bugou tá vendo fogo não eu não tenho fogo por isso Tô... Tô... Você não ouça fazer isso, você não ouça fazer isso, eu não acredito que ele fez isso comigo Você vê né, tá amigo, eu sei quem são Escolhe do fogo aí pai, você também não, escolhe do fogo aí, acaba logo comigo Não, era para escolher do fogo mesmo. Perdi, <risos> gente. Já perdi. Meu Deus. Eu vou cobrar casa aqui. Vocês vão ver. Se me paga. Se me paga agora, não? Vou... Gente, eu tô com pouco dinheiro, vou ter que.. Vou ter que jogar alguma coisa pra upar. Ai, comprei umas 200 mil cartas aqui, quero ver agora. Gente, o povo ainda tá jogando. Meu Deus, não. Acabou ainda. E eu tô comprando carta. Eu tô nem aí. Eu sei que eu vou ter que recuperar tudo de novo. Terminou? Eu tô vendo pelo live. Ah, bicho, ganhou. Agora eu vou ganhar. sempre começa comigo, né? <risos> vocês não podem comigo agora. Babatbull. <risos> Eita, ninguém foi. O Beleléu. Vocês não fizeram isso de novo. Eu não acredito. Esse jogo tem alguma coisa contra a minha pessoa. Eu não acredito. Gente, esse jogo tem alguma coisa contra mim, velho. Não é possível, velho. Gente, alguém tá com a internet lenta aí, né? Tá deixando o um jogo demorado hein? Meu Deus, eu não tenho nada da neve, gente. E eu ainda falo, bocãozão. Aí o Vitinho vai querer me derrubar. Quem tá com a internet lenta aí, hein? Você pode do fogo. <risos> meu Deus! Meu Deus Ai, é uma né, gente? Amo ele. Nossa, querer acabar comigo? Gente, como é que eu não tenho nenhuma carta da neve, velho? <risos> meu menino, Gente, até agora eu não recebi nenhuma carta da neve, desde que o jogo começou. Pelo amor... Eu vou ter que batalhar a ninja, gente, desculpa. Vou, ter que... vou escolher Deixa eu ver. Vou escolher o None, porque ele tá com cinco. Ele vai jogar... Ele vai jogar fogo. Vai logo! Ai, que ansiedade. Chocador! Quero ver com vocês bater Aí, a batalha, eu não quero ir. Batalhar os dois. Tava então os dois de cúmplice comigo. eu não tenho da neve mesmo, aí vai me lascar, né? Olha, se escolhe escolhesse o da neve, eu teria saído. Gente, eu recebi uma carta da neve de três. Meu Deus. Vamos dar água de novo, vai. Minhas cartas da neve sumiram. Vou comprar mais carta. O Bonnie entrou, gente. A gente pode ir de quatro agora. Gente, eu vou chorar O New, Clu o New Pinguim tirou os anúncios pra vocês Porque pra mim tá sem anúncio Ou é eu que tô com o ad Quem ganhou? Meu Deus, a gente ganha todas, né? Ah, foi o um nome. botar a casa aqui, ó. <risos> Gente, bora de quatro. O Boni entrou. Deixou o nome de fora. Meu Deus. Os dois se que se esqueceram. Pensei que o Boni não vinha. Cadê o Boni, gente? Boni. É o Boni, esse daqui? Nem tô enxergando. Agora, finalmente, eu tenho, né? Gente, eu sempre perco, mano, não é possível isso. Eu comprei 200 milhões de cartas. Não gosto de desafio ninja, né? Ou desafio ninja, lutar um, um PVP, né? Um versus um. Porque aí fica a minha estratégia, gente. Eu não sei explicar. Vai desafio, vai desafio. Olha lá, eu sempre perca Pode ir da neve, que eu tô cheio de casta da neve agora. sinto a égua. Falando, gente, esse povo... Vai o da neve, agora eu da neve, gente. Vai o da neve, vai o da neve. Beleza. Aí deu certo. Brefei, gente, brefei. Desafio, deixa eu ver qual escolha aqui. Da neve, né? Quero ver se eles tirarem vida de mim agora. Mas sério isso, gente? Quem foi? Quem foi? Eu vou sair de novo em primeiro, velho. Ah não, não tá com o Nuni propô. Isso, eu queria ver isso, eu quero ver briga entre vocês. Vai o da neve, vai o da neve. Ah lá. Do mesmo jeito eu vou sair em terceiro de novo. Daí eu falo da neve, vai o da neve. Aí você quer ver? Tchau, Vitinho. Tchau, Vitinho. Tchau, Vitinho. Tchau. Isso da neve. Quem foi o Bonnie? Bonnie, obrigado. Tchau, Vitinho. Tchau, Vitinho. Olha a neve vencendo, irmãos. Olha a neve de novo. Tchau, Boninho. Tchau, Boninho. <risos> Não, dá água, não, Boninho. Ah, fropei, gente. Ah, ele não tinha... De tentar tá neve de novo, olha. Não, do fogo. Eu escolhi errado. Tchau, Boninho. Tchau, Boninho. <risos> Ganhei, <risos> é, gente Aí muito bom, velho Safateando, o que que é isso, velho Ai, amei, o Pony me ajudou nessa Tá? Escolhendo da neve naquela hora Amei, Pony o Pony nunca errou Eu vou falar nada eu tenho... Você tá escolhendo falar alguma coisa? vitinho Por enquanto, eu tenho... Não vou falar o que, que eu não tenho. Eu não tenho uma carta. Vixe! Bonnie ou noni? Hum... Hum... Seu Bonnie, vai. Ele vai colocar do fogo, ó <risos> hum, O pior que eu me entrego, ninguém me percebe Eu tô com sete, gente, meu Deus Ah, começou, começou Ih, só desafio, ó, não vai me escorrer não, hein Ah não, velho, só pra fazer eu perder Eu devia ter colocado da neve Eu sabia Não sabia, né Escolha aí do fogo aí pra gente o Fogo não, é da neve Nossa, velho Hum, tá a neve, né? Claro. Carta do sensei aí, meu pai. A gente, tá todo mundo de quatro, velho. Histórico. Nós quatro de quatro. Ah, sério isso, velho? Meu Deus, velho. Isso, coloca água. Vai colocando água. Água é meu número da sorte. Coloca água. com água. Olha. Água. Isso. Isso aí. Tá vendo? Vixe... Vixe, Bonnie, eu já lutei com você. Não vale lutar com Bonnie de novo, né? Do fogo mesmo. Ah, o Bonnie ia ganhar do mesmo jeito. Pelo menos todo mundo de dois. Cara, que incrível, velho. Vai da neve. Da neve, Bonnie. Bonnie. Ele vai se escolher, não, né? Gente! Eu tô falando. Perseguição, tá? A neve. Meu Deus do céu. Não, gente, não vai sair agora não, velho. Isso! Gente, vocês tem que lutar um contra um Vocês estão focando em mim Aí o que, que vai acontecer? É eu vou perder Num <risos> caso, você tem que lutar quem, quem contar com mais vida Quem tá com mais vida O Vitinho Você tem que lutar contra ele Não comigo Eu não tenho fogo, vai ser você Eu falei, meu Deus, mas eu sou burro, hein Vai, Vitinho, coloca fogo aí Coloca fogo, bitch. Ai, eu achei que ele né, ia cair no meu blefe, velho. Não, Vichy, eu era o Bonnie, sei lá quem era. Quero ver se não dá água vocês são assim. Dá água, quero. Todo mundo caindo da cachoeira. E eu lá brilhando batendo num gongo. Viu, Bonnie? Foi. Foi. Lutou contra mim? Toma, Bonnie. Ficou em terceiro lugar aí pra aprender. O ganhou de novo? Quem ganhou, gente? Meu Deus! O ah, Vitinho ganhou de novo, meu Deus! Usei script, eu não pulo pingo. <risos> Vocês querem o que? O Nani vai encerrar a live ou vai de novo? Mas vem logo aqui, não, já tá todo mundo aqui posicionado Que não falou antes, meu Deus Ih, Rafa, eu vou ter que é, batalhar contra o Nonny, porque eu já fui contra o Bonnie Ele tá esperando o que? Ah, sim! Como eu sabia, velho! Cara, eu sabia A Gente, foca no Noni, que ele tá com 7. Falei, foca no Noni. focar em mim. Eu já tô com 4, gente. Nem começou a partida. Todo mundo com 6 e eu de 4. Impressionante isso, viu? De novo, gente, meu Deus Ó, oh, água, água ou fogo, é. Dessa vez eu não tenho neve De novo, velho Eu tenho água Gente, eu já vou sair, velho como assim? Toma aí uma agora pra vocês aí, agora. Toma aí, ó. Ai, como eu amo. Fogo, fogo. Fogo. Isso, coloca fogo. Respeita a mamacita. Ele coloca fogo. Olha não tá comigo não. Meu Deus, cara! Olha lá, como ele sabe, gente. Eu vou colocar. Eu tô cheio de carta de fogo aqui, gente. Isso batalha entre si. Agora eu tenho da neve, né? Eu não posso perder essa. <risos> Isso! Mamacita fala, vagabunda obedece. Coloca fogo! Vitinho já ficou. <risos> Vitinho já saiu. Fogo! Caiu no meu blast! Caiu no meu blast! Ah, não. não me escolhe. Isso! Alguém que pensa, Bonnie nunca errou. Vixe, Bonnie tá com dois. Vou escolher do fogo ou escolher neve? É cara que eu escolho a neve. Vixe. Minhas escanto do fogo tão baixo. <risos> <risos> Vamos dar Ah, o Noni vai ter que encerrar Não deu pra ir dar água Mas a gente vai dar água então, né Não dá, o Noni vai ter que encerrar Amanhã, gente. O Bonnie tá dizendo, gente. Tchau, um beijo para quem ficou na live. Quem ficou na live, deixa eu ver. Tem. Pra mim aqui tem seis pessoas na live. Um beijo. Ninguém comenta, né? Meu Deus. Deixa o like, gente. Vou jogar com o para pra encerrar aqui Tchau gente, até a próxima Vou jogar com o aqui